Bem, esse é mais um tutorial de é, animação com software livre É um tutorial 2D Na continuação daquela sequência de personagem 2D que eu havia começado E dessa vez eu vou mostrar um pouco do lip sync Com o personagem 2D no Blender O tutorial anterior falou de lip sync com o Synfig E nesse tutorial vai ser, vou falar de lip sync com o Blender Ok? Bom, o primeiro passo é a gente entender que isso aqui são planos né? é... eu tenho vários planos aqui né? e eu posso... o que, que eu fiz aqui? Né? É... são... coloquei a visualização de textura para poder nós conseguirmos ver esses planos não vou apresentar aqui como, como estão é, é, separados esses planos Porque eu já mostrei isso em tutoriais anteriores Então tudo isso aqui são imagens que eu importo com a opção de importar Images as planos, ok? Imagens como planos São essas as imagens aqui que eu vou utilizar nesse tutorial Elas também se encontram ah, na pasta Esses arquivos vão ficar disponíveis no canal Grita .ricolandia.com Eu tenho aqui as diversas cabeças do personagem. ok Vocês vão poder visualizar melhor isso aqui agora. Então, esse aqui tem fonemas mesmo. ok Embora a numeração tenha que seguir o padrão de sequência de imagens, tá eu é que tenho que mapear na minha. É, fazer um guia de referência ou mapear. Uh, o, que, o que representa cada numeração dessa para facilitar o lip sync? No caso, eu nem vou mostrar isso porque a minha ideia aqui é mostrar para vocês uh, o processo de, de como funciona a técnica, tá? tecnicamente. Não necessariamente ensinar ou mostrar como funciona o esquema de lip sync. Okay. É, é, não mostrar exatamente fonemas é, como eu fiz no tutorial anterior, ou seja, eu foquei. Na parte de, da técnica okay? E eu vou fazer a mesma coisa aqui agora Então, muito bem A primeira coisa que eu vou fazer aqui no Blender É selecionar somente o rosto Eu tenho até outras camadas aqui Vou mostrar para vocês vou Segurar a tecla Shift para habilitar os layers Eu tenho até aqui a, as outras partes do capacete e tudo tem um cenário também Mas vou focar só no rosto Só na cabeça Para poder nós animarmos Com aquela mesma, aquele mesmo recurso de, de offset e quantidade de frames é, São esses dois campos Que a gente vai animar para ter o nosso lip sync Só que aqui no Blender Diferente do Synfig Eu tenho como importar áudio Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, muito bem Primeiro eu vou dividir essa tela aqui O botão direito ali no cantinho Split Area Dividir Ok, eu vou colocar aqui a opção de Video Sequence Editor, tá? Eu já tenho aqui um arquivo de áudio que eu já havia importado, ok? Ajustar aqui para poder a gente visualizar melhor esse áudio, tá? Se eu clicar, se ele tiver selecionado, ele já está selecionado. Eu posso apertar a tecla N de propriedades e, olha, eu vou habilitar aqui agora o desenhar o waveform, ele desenha para mim a, a onda, ok? Vou apertar N de novo, com a rodinha do mouse eu vou dar um zoom aqui nessa, na minha waveform, segurando a tecla SHIFT e o botão do meio eu arrasto para onde eu quero. Okay. Bom, e aqui agora eu fico com uma referência né? eu posso na minha janela de, é, é, de playback habilitar segundos tá? eu posso visualizar segundos eu acho isso muito interessante tá? uh, e o playback eu posso habilitar aqui já, já está até habilitado é, o audio scrubbing, ou seja pra, na medida que eu for deslizando, eu ir escutando o, a onda tá? e o, o, o AV sync que, ou seja, que é sincronismo de áudio e vídeo okay? Frame dropping, às vezes é interessante para você não perder o tempo da animação quando você executar o playback ou seja, ele vai pular alguns frames se, se o processador não conseguir computar o playback em tempo real então assim, para você manter o seu playback em tempo real, ele vai dropar, ou seja, ele vai pular alguns quadros, alguns frames, se eu habilitar isso aqui. Bom, não vou habilitar, vou voltar para o início aqui, tá? Bom, como eu falei, é, eu deixei em segundos aqui, para nós termos noção do, do tempo, mas eu poderia é, deixar só frames, tá? Mas, vou deixar em segundos, por enquanto. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é identificar de onde até onde eu começo o áudio. Por exemplo, começo aqui em mais ou menos 2 segundos e 17 frames. Eu tenho isso apontado. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma marca, M. Certo? Foi o que eu fiz aqui. Bom, e o meu áudio, ele vem até aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova marca. Adicionei. Tá? E ele me indica em qual frame? Frame 173 aqui em frame 65. Então eu tenho um intervalo aqui de personagem falando de, do frame 65 ao frame 173. Lembrando, é, nesse tutorial aqui eu não vou fazer um esquema de lip sync perfeito. Não é minha intenção é, mostrar nesse tutorial é, fonema por fonema. Tá? Eu vou focar em mostrar para vocês um lip-sync rápido, aonde o que eu vou, o que eu, o que eu vou é, é, mostrar? Eu vou mostrar, é, por exemplo, eu vou ter sempre dois intervalos. Um intervalo onde o personagem está falando, e aí ele vai ficar é, tocando os fonemas em loop nesse, nesse trecho. E quando ele for pausar, por exemplo, aqui eu tenho um trecho em pause, vou até marcar o início... É da nova parte, ou seja, do frame 173 ao frame 205 eu tenho uma pausa então eu sei que aqui a boca vai ter que estar parada e novamente ela vai seguir aqui não é o personagem falando aqui eu tenho ele falando novamente então eu vou colocar uma nova marca E eu tenho aqui novamente Ok uh... Muito bem Eu marquei os pontos onde eu quero o personagem falando E o que eu vou fazer agora? Eu vou justamente habilitar esse looping, vamos dizer assim Dele falando é, nesse trecho Que corresponde ao frame 65 Até o frame 173 Ok? Como eu vou fazer isso? Muito bem, a cabeça está selecionada Eu venho aqui em Offset né, Vou voltar um framezinho anterior Ou dois Vou apertar a tecla I aqui em cima E ele automaticamente cria um keyframe aqui para mim Eu vejo aqui também na minha linha de tempo Essa linha vertical amarela Onde ela aponta que ali eu tenho um quadro chave Ok? Então Tem o primeiro quadro aqui em frame 65 ele começa a falar Então aqui eu posso botar por exemplo 2 Ou 3 Então ele vai começar a falar Vai falar até o frame 173 É isso Então o que eu vou fazer Vou colocar aqui por exemplo 6 Olha só Eu vou ter esse personagem falando Do frame 65 ao frame 173 Mas ainda não está no tempo que eu quero Porque os fonemas estão, estão muito devagar E ele fala pra caramba nesse pedaço e a gente vai ajustar isso daqui a pouco Por enquanto eu só quero marcar E eu tenho outro intervalo daqui até aqui Aliás, ele fala até aqui, né? No 174, por exemplo, eu vou voltar para o frame menos 1 que ele está com a boca fechada Ou frame 0, que eu acho que ele está mais natural ainda Muito bem E ele vai até o frame 205 ficar com a boca fechada Vou Acrescento um novo quadro chave aqui Então, ó, do 174 ao 205 a boca não se move No 206 ele volta a falar Então aqui eu posso colocar de novo, por exemplo, frame 1 E ele vai falar Na verdade ele fica parado até aqui ó. bom vamos dizer que ele que ele que estivesse falando aqui por isso que é um diálogo né o que eu vou fazer aqui nesse pedaço eu vou colocar um valor qualquer de novo 7 por exemplo então olha a boca vai ficar se movendo nesse trecho porém eu vou precisar de ajustes então o que, que eu pretendo fazer para ajustar isso aqui eu posso muito bem, vamos dizer, de 4 em 4 frames, alterar aqui manualmente. Olha, eu posso alterar manualmente a mudança desses quadros, tá? Ou de 5 em 5 frames, enfim. Isso é uma forma de fazer, tá? A gente tem outras formas de fazer isso estou mostrando uma, um, uma uma forma de fazer isso bem rápida se você tiver o mapa dos seus fonemas fica mais fácil você é, alterar isso aqui você vai ter essa referência a waveform ou seja a forma de onda ela pode te ajudar também a encontrar esses fonemas ok? Então aqui agora, por exemplo, nesse trecho aqui, eu já tenho ele falando mais. Ó, fica uma, uma pausa, e se eu quisesse aqui a mesma coisa, eu faria o mesmo procedimento. De tantos em tantos frames, por exemplo, de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, depende da velocidade do, do, do, do, do falar do personagem, eu posso ir acrescentando outros quadros e aí, enfim, e dessa forma eu tenho mais mais fonemas, ok? Estou fazendo, estou fazendo aqui de uma forma rápida. Sem prestar muita atenção nos fonemas Porque meu objetivo, como eu falei no começo É apresentar a técnica E não fazer algo perfeito Ok? Não é a minha intenção Muito bem Bom Eu não vou avançar no tutorial Porque meu objetivo aqui é mostrar Para vocês como funciona ou seja, o que nós vimos aqui? Bom, eu tenho uma sequência de imagens tá? A gente já viu isso no tutorial anterior né? É uma textura que está como image sequence, com a opção de image sequence Ou seja, sequência de imagens Eu através desses campos é, da textura Eu posso animar a troca dessa textura É o que nós estamos fazendo aqui tá? Ou seja, a gente tem uma biblioteca de imagens né, que pode servir para qualquer coisa é, eu tenho do rosto também né, como eu é, olha eu tenho piscar aqui ou seja para cada para cada parte selecionada eu posso animar conforme a necessidade tá por isso é que eu tenho isso aqui separado. Okay. E é basicamente isso que eu fiz aqui, bom, basicamente foi isso que eu, que eu trabalhei aqui com vocês, ou seja, estou apresentando novamente como usar a biblioteca de imagens para fazer uma animação 2D no Blender, e o lip-sync, eu acho que dessa forma é bem prático e rápido a gente fazer esse lip-sync. ok? Bem, esse é o tutorial de hoje, foi bem rápido, bem curto, mas eu acho que mostra bastante do, é, dessa técnica.